Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E continuando a saga da estruturação do fluxo de caixa que Livião está abrindo a boca que está com quebrante, hoje nós vamos mostrar como é que estrutura alguma outra parte do fluxo para aplicar os indicadores, beleza? Depois desta bosta de explicação, então, portanto, espero que você continue aí, toque a vinheta, porque nós vamos falar do aquele famoso EBITDA, EBITDA, LAGIDA, LAGIR, que são coisas assim que o pessoal acaba discutindo muito no dia a dia quando a gente vai falar de fluxo de projetos e rentabilidade de empresas. Beleza, Livião? Então, toca a vinheta aí, Felpudo. Vamos em frente para a gente tentar finalizar a saga do fluxo de caixa. Vai! Não, peraí, aí, Vai, vai! Não, não! Livião, minha cara, quando você sabe que um produto está dando lucro ou prejuízo? Mãe do céu. Não, sim é pelo dinheiro. Mas como? Qual que é a equaçãozinha básica que a gente tem? Pega lá pra mim a porra do negócio. Pega lá. O giz. Ah, uma maravilha. Hoje tá a casa da mãe Joana. Então não precisa. Como é que a gente sabe, Livião, se um negócio tá dando... Você tinha X, que é o preço. Você deduziu dele o custo. Vai sobrar o quê? O lucro. Se o custo for maior do que o preço você tá se fudendo. Se o preço for menor, for maior do que o custo, você tá ganhando dinheiro, ou você está tendo margem no produto. Só que lembra de novo que se você não prestou atenção nisso, volta no vídeo anterior, que fluxo de caixa é diferente de custo de produção. Mas no geral, volta na minha planilha agora. É, o que que você tem, Lívio? Você fala assim, bom, eu vou basicamente tirar o preço, vou tirar o custo da receita e vou ver quanto que sobra que é o meu lucro. Então isso é o que a gente fala de lucro bruto. Lucro bruto, que é o que eu vou colocar aqui, ó. Lucro bruto. Aí chega esse pessoal que avalia, né? Porque é bruto? Porque é o lucro, o lucro é o total. Só que na verdade você tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Quando você tem lucro, o que que acontece? O leão te pega. Então você tem que, se você está numa atividade que é fundamentada no lucro real, vai ter a mordida da carga de imposto. Só que para calcular essa mordida da, da, da carga de imposto, tem que fazer alguns descontos. Porque tudo isso que eu coloquei no meu fluxo de caixa, meu querido, presta atenção aí, é uma coisa visível. Só que você não comprou uma máquina, você não teve uma depreciação ao longo do tempo, então você tem alguns custos invisíveis que a gente tem que ter. Mas tudo bem. Começando então a estruturação ali embaixo, nós temos o lucro bruto. Ou o que o pessoal que trabalha aí mais nessa parte de avaliação de empresas ou saber como é que está a coisa, né? É o que chama-se de EBITDA. E eu coloquei a mais. Ebitda. O que, que é o Ebitda, minha cara Livião? Não faz ideia. O que, que é o Ebitda? É a versão inglesa, porque esses caras são tudo fresco, do negócio que se chama o que ó? Lucro antes de. Então lucro, que é o L, o A antes, lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Lagida. Isso é o lucro bruto. É o Ebitda. É basicamente aquilo que sobrou em conta do seu fluxo. Ele acaba sendo um dos principais indicadores de saúde financeira é, que nós temos. O cara vai falar, ah, qual foi o EBITDA? Se o EBITDA foi negativo, meu amigo, o resto dos outros, você está tomando no rabo, você pode esquecer. Então, o primeiro passo para a saúde de uma empresa é ter o EBITDA positivo, porque no limite, o seu fluxo de caixa está sobrando dinheiro. Pode ser que o seu negócio não esteja valendo a pena quando a gente for lá passar mais para frente, mas pelo menos o seu fluxo de caixa ele está com suspiro, ele está positivo. Beleza? Então, esse é o lucro bruto ou o EBITDA ou o LAGIDA. Lucro antes de juros os impostos, depreciações e amortizações. Beleza? Então vou colocar aqui o. É lógico que você chamar o contador ou caras que são aí mais dedicados a essa área, eles podem fazer uma série de considerações em cima disso. Eu tô sendo bastante simples e pragmático só para que a gente entenda o raciocínio, ok? Pois bem, qual que é a fórmula do lucro bruto então? No primeiro ano, Livião, eu vou fazer a conta do lucro bruto? Não, porque o primeiro ano que eu digo ou o ano zero, ele é simplesmente uma questão estrutural que você coloca na planilha para depois facilitar os cálculos, tá? Então nós não vamos colocar o investimento, nós estamos separando ele, ok? Então aqui ó, esse eu vou colocar como zero. Então qual que é a conta do EBITDA ou lucro bruto? É aquela conta de padeiro que eu ia fazer na lousa, mas a Lívia não me deu giz você vai Dá para parar? Você vai pegar a receita líquida que você teve, porque a receita líquida você já fez os descontos ali que, de taxas, aquilo que não entrou no seu bolso e vai tirar o seu custo total, beleza? Então tirando o meu custo total, olha que maravilha, Livião no meu primeiro ano, eu estou levando fumo nesse meu negócio que eu montei, o que sinceramente é um negócio normal, né? Tem muita gente que abre uma empresa e fala assim, vai começar a dar certo pode começar? Pode, mas a taxa que você tenha em sucesso no seu primeiro ano, ela é muito alta. Na verdade, não em sucesso, que você gira no vermelho. É por isso que é importante você ter uma fonte de capital de giro para girar o seu negócio, pelo menos no começo. Então é por isso que é importante você ter um capex legal lá em cima. Um aporte que você vai fazer na empresa. Se eu arrastar isto para os outros anos, olha lá que maravilha até o ano 10, lógico, o meu negócio ele vai inverter. Então veja aqui, no primeiro ano, então no primeiro ano do meu negócio, eu vou estar tá rodando num prejuízo operacional de menos 25 reais, no segundo ano menos 16 reais, no terceiro ano menos 6, a partir só do quarto ano, Livião é que eu vou estar tá começando a ter um suspiro no meu fluxo de caixa então é importante que você esteja preparado para isso mas beleza, eu tô falando toda esta lenga lenga, porque é o seguinte, como nesse caso eu vou ter uma cálculo da tributação quando você toma no rabo e o seu negócio está dando negativo, você não precisa pagar imposto. Então tudo isso a gente vai usar para calcular o lucro tributável. Só que esse negócio aí que para você já está ruim, ele piora porque eu tenho que, para fins de imposto, eu tenho que incluir a questão da depreciação que eu não incluí até então. Então a minha rúbrica aqui embaixo vai ser o cálculo da depreciação que depois eu vou somar com o meu lucro bruto para calcular efetivamente o meu lucro tributável, ok? Ficou uma bosta essa explicação, mas vocês vão entender depois ao longo que a gente então aqui no ano zero não vou continuar aquela ladainha, aí é, é zero. Pois bem Livião, qual que foi o meu custo de depreciação ao longo desse fluxo de caixa? Então, vamos lá Livião, então vamos colocar o conceito de depreciação de novo. Você comprou o maquinário por 90 pau, não comprou? Chegou no final do, do seu fluxo de caixa, você vendeu ele por 22.500. E essa diferença de 90 para 22 mil, para onde foi? Foi para o saco, você perdeu a grana em depreciação do seu negócio. Então eu tenho que calcular primeiro esta média. Então eu vou fazer de forma muito, mas muito simplificada e vou considerar que esta depreciação ela vai ser linear ao longo dos anos, tá? Não vou entrar em méritos de outras formas de depreciação, eu vou falar que o valor ele vai ser dividido de forma equivalente ou igualitária aí ao longo do fluxo. Tô falando igual a do Bonito agora. Então vamos lá, Livião, ano 1, um, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor inicial do bem, que foi 90 mil, beleza, fixar e vai subtrair o valor de venda, 22 2.500, beleza? Tá compreendido? Então, ó, valor inicial menos o valor final. Então, eu comprei por 90 mil, vou vender ele por 22.500. Esse meio aqui, você perdeu ele, beleza? Então, ou seja, você perdeu 67 mil reais nesse período em depreciação. É igual o carro, o valor que você pagou pelo valor que você vendeu, esse valor no meio aí foi dinheiro seu que foi pro ralo. Ralo não, foi para o uso, né? Pois bem, só que eu não posso simplesmente vir aqui e onerar ele no primeiro ano. Eu tenho que dividir pelo meu fluxo de caixa como um todo. Ou seja, se eu dividir pelo meu período de fluxo, no caso aqui, 10 anos, que é a vida útil que eu estou considerando, de forma bastante simplificada, e vou fixar, é como se do meu fluxo de caixa saísse, 6.750 beleza? Então, de novo, esta merda você não vê sair diretamente do seu bolso. Isso aí não vai sair da sua conta bancária. Só que você está perdendo isso aí em depreciação ao longo do tempo, ok? Se eu arrastar isto para a... Direita, nós vamos ter os valores aí amortizado por ano, tá certo? O que é? Sim, Livião, o que, que eu tô fazendo? Ó? Eu não perdi R$ 67.500 em depreciação. A única coisa que eu tô fazendo com ele ó, é dividido em 10 anos, porque eu tô amortizando essa depreciação nos 10 anos que eu vou utilizar. Aí, lógico, tem uma série de regras contábeis que as, as empresas podem utilizar para amortizar determinado bem em um ano. Não sei nem se isso é, isso é legal. Você pergunta para um contador depois, tá? É que eles usam para depreciar tudo em um ano. Com isso, você reduz ali o seu lucro tributável, tá? Então, talvez seja possível isso, acho que é, depois você fala aí com algum contador, beleza? Então, com isso, Livião, já que eu uh, calculei, então, o meu lucro bruto e a minha depreciação, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os dois, porque isso aí, na verdade, vai deduzir do meu lucro. E aí, eu chego aqui, ó, no meu lucro, tributável, então se é o meu lucro tributável em cima é o meu EBIT da o meu lagida qual que é a parcela ali que sai se é lucro antes de juros impostos depreciação amortização você concorda comigo que o DA sai fica só lagir é aí que nós temos o um indicador que se chama EBIT Beleza? Ou, no bom e velho português, o Lagi. Você simplesmente tirou ali a questão do DA, que é Depreciação e Amortização. Beleza? Isso também dado em reais. Então aqui é zero, como sempre. Aqui que nós vamos fazer, ó. Você vai pegar o seu lucro bruto e vai tirar ainda 6.750. Tá? Então, o que tava ruim para fim de cálculos de imposto, você tá tomando no rabo aí. com. Na verdade, não é só para fim de cálculo de imposto não, né? Porque é o seguinte, é um negócio invisível que sai do seu bolso, só que você não tá vendo. Então, isso aí é a percepção real que você tem nas coisas, tá? Isso aí é o famoso parte do iceberg dos custos que o pessoal é, muitas vezes negligencia. Mesma coisa quando você vai comprar carro. Se eu arrastar isso para direita, ó eu vou ter o meu fluxo de caixa agora. Pois bem, então note, Livião, ó, que o negócio que começava a ficar bom no quarto ano, se você for olhar pelo termo não contábil, mas mais pelo termo econômico, ele vai começar a virar a partir do quinto ano, ok? Pois bem, fizemos o cálculo do lucro tributável, fizemos? Bom, então esse é o seu lucro. E aí em cima disso você tem que calcular o quê? O meu imposto de renda a ser pago. Eu não vou entrar aqui também nas nuances e detalhamentos é, dos impostos que nós vamos pagar, porque isso depende muito da natureza da empresa, se ela é lucro real ou lucro presumido, etc. Aqui apenas para fins de cálculo de imposto, nós vamos trabalhar com a questão do lucro real. Então isso aí vai sair diretamente do seu fluxo de caixa. Então aqui do lado, né, nós vamos colocar aqui outros dois parâmetros que faltam, que é o primeiro deles, que é o imposto de renda. Então quanto que é o imposto de renda que nós vamos considerar nesse negócio aqui? 5%. Será que é 5% ou 35%, mas sei lá, eu vou colocar 5% porque não me importa muito o valor que que a gente colocar. Deixa eu ver na minha cola aqui. 34%. Não tem nada de 5%. Eu imprimi errado. Você vai pagar 34%. Acho que 5% tava lembrando do simples. 35% de imposto de renda pessoa jurídica. Beleza? Então vamos lá, Livião. Aqui vai ser zero de novo. Quanto que vai ser o valor que eu vou pagar no ano 1, então? Não. Em cima do lucro tributável que a gente colocou. Você teve lucro tributável? Não. Você tá se fudendo. Foi negativo. Você não paga nada. Só que aí você não pode simplesmente vir aqui e colocar zero. Vamos dar uma certa inteligência pro Excel. Então o que, que nós vamos fazer? Ó? Igual ser. Se esse camarada que está aqui em cima, ele for menor do que zero, então quanto que você vai pagar de imposto? Então zero. Se não, vai ser este camarada aqui em cima, vezes o imposto de renda que eu vou passar aqui para valor, desculpa, que eu vou passar para decimal, em cima do meu lucro tributável. Você concorda comigo? Então, a hora que eu der o Enter aqui, ó, vou pagar nada de imposto. A hora que eu arrastar essa bosta para o lado, o que, que eu fiz de cagada? Obrigado, Felpudo. Vamos voltar lá na fórmula que o Felpudo me chamou a atenção. O que, que faltou fazer? Faltou fixar a minha líquida de imposto. Obrigado. Você tá vendo? Você não fala, o Felpudo tem que falar. Tô educando todo mundo aqui. Ó. Então, agora sim, eu vou arrastar. Olha lá que maravilha, né? Então, note que eu começo a pagar imposto apenas no quinto ano do meu fluxo, que é justamente quando eu tenho aí o meu lucro tributário. Então, o que, que eu tenho que fazer agora? Você sabe o que você vai ter que pagar imposto, não sabe? É agora que a gente vem aqui e calcula o que se chama de lucro, lucro líquido. Que é dado, em Beleza, Livião? Então, aqui no lógico, no primeiro ano, no zero. Então, vamos lá, Livião. Como é que a gente faz para calcular o lucro líquido? A gente tira... Por que do tributável e não do lucro bruto? Porque o do tributável já está depre... contando a depreciação. Puta que pariu. Tá vendo, velho? É isso aí mesmo. Porque do lucro tributável você já está contando a depreciação. Então você quer saber, na hora que você espreme a laranja mesmo, o que, que vai sair de lucro? Tirando aquilo que é visível e o que, que é invisível. Então você vai pegar isso aqui e vai tirar o que você vai pagar de imposto de renda. No caso do ano 1, do ano 2, do ano 3, você concorda comigo que vai ser a mesma merda? Porque você não teve pagamento de imposto de renda. Então, olha lá, vai ser o e hora que eu passo isso para o lado. Beleza? Então tá aí. O meu lucro líquido começa esse aqui. Então deixa eu só ver se tá certo, tá certo, porque ó, lucro tributável, se eu pegar aqui no ano 5, teoricamente eu tive 10 pau de lucro, só que como eu vou ter que pagar 3 de imposto, vai me sobrar aí no caixa 6.757 reais, beleza? Então note pessoal, que aí tem tá algumas estruturas e, e alguns conceitos também em relação, visões em relação ao lucro, e aí eu tenho que calcular outras coisas para a gente efetivamente chegar no final do seu fluxo de caixa, que o primeiro o que que é? É o seu fluxo de caixa livre, então o que que é este maldito deste fluxo? fluxo de caixa livre que causa de vez em quando uma confusão, inclusive em mim que precisei dar uma olhada na minha cola. Esse fluxo de caixa livre é como aquilo que você consegue ver no seu fluxo de caixa. Imagina que é um extrato da sua conta bancada, né do seu fluxo realmente de caixa. E agora sim a gente vai começar a utilizar aí o, os indicadores do, de, do investimento. Então o que, que eu tenho que fazer, Livião? Eu vou pegar o meu... Eu vou fazer, moçada? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu tenho que pegar... É que um tá sem investimento, um compra. Eu tenho que pegar o meu lucro livre Líquido, que foi aquele negócio que eu espremi tirei a depreciação e imposto de renda. E aí eu vou voltar a depreciação nele. Por quê? A depreciação você não vê. E no caso do fluxo de caixa livre é aquilo que eu tô querendo realmente ter a sensibilidade. Então eu vou voltar a depreciação nesta brincadeira, ou seja, a minha conta vai aumentar um pouquinho porque volta a depreciação na jogada, menos o que ele viu? O meu investimento. Beleza? Então apenas a título de instrução. Aqui a minha cabeça tá na frente aqui. Então qual que é o meu fluxo de caixa livre no primeiro ano? Menos no mil. Por quê? Porque eu não tive, na verdade, eu não tive nada, né? eu só tive o um investimento. Se eu arrastar isso pro lado, qual que vai ser o meu fluxo de caixa livre no segundo ano? Vai ser simplesmente o meu lucro líquido mais a depreciação. Então note que ele vai ser igual o EBITDA aqui em cima, porque eu não tenho imposto. À medida que eu for arrastando e se eu tiver um reinvestimento nessa brincadeira, ele vai entrar deduzindo ali o meu fluxo de caixa livre. A hora que eu arrastar isso aqui, ó. Então olha que maravilha, note que até aqui ó, esse, tá igual a esse, esse, tá igual a esse porque eu não tô tendo pagamento de imposto. A partir deste momento aqui ó, eu tenho lucro, não, a partir desse tá, ainda tá certo, a partir deste daqui ó, esse aqui eu tô tomando ferro, a partir desse daqui ó, eu tenho o cálculo do imposto, lembra que a gente fez no dia anterior. Então o que que é o fluxo de caixa livre? Você volta a depreciação porque você quer trabalhar mais com os valores visíveis, então note, olha o meu fluxo, eu comecei com menos 105 mil reais que é o meu CAPEX, né, e aí foi entrando com o meu OPEX. Então assim, ele começa a ficar menos negativo ao longo do tempo, tá? Só que aquele negócio, você não chega aqui no final do ano e você encerra a conta, certo? Você acumula ele para o seguinte. Então aqui nós vamos colocar o que a gente chama de fluxo de caixa acumulado. Beleza, Livião? Hã? Seriam juros? Ainda não. Eu estou fazendo tudo isso sem juros. Os juros vão entrar nos dois seguintes, que daí vai ser o fluxo de caixa descontado, que daí eu jogo a questão dos juros em cima, juros no caso em cima do capital que eu investi. Ou seja, o quanto que o seu dinheiro vai valer ao longo do tempo. Então como eu estou falando em acumulado, no primeiro ano no ano zero, qual que é o meu fluxo? Qual que é o meu saldo? O menos 105, porque é o primeiro ano. A partir do seguinte, o que, que é? É o atual mais o anterior. Então você concorda comigo que no meu primeiro ano eu vou estar com uma fumada de 130.950, Beleza. À medida que eu arrastar isso aqui para o lado, Livião, eu vou tendo aí o meu fluxo de caixa acumulado. Então na hora que eu faço isso, olha que negócio interessante, né? Você acha que você vai começar a estar tá bem a partir aqui do ano 4. Só que quando eu começo a acumular, jogo o imposto, caralho a 4, olha quando que o meu fluxo realmente ele começa a inverter. Lá no ano 9, tá? Então tomar um pouquinho de verdade. Lógico, tudo depende do meu cenário depois nós vamos trabalhar com isso depois. Só que aí, Livião, ela fez um, uma pergunta extremamente importante. E a questão do valor do dinheiro no tempo? Como é que eu faço com isso? Vamos supor aí, se você está pagando juros, tudo bem, você pode jogar isso como sendo ali no seu fluxo de caixa o valor de juros. Mas e se eu trabalho com capital próprio? Você concorda comigo que eu poderia ter alguma alternativa de pegar esse dinheiro? Você concorda que você poderia pôr na poupança? Você concorda que você pode pôr no tesouro? Você tem que valorar o seu dinheiro ao longo do seu fluxo. É aí que entra a questão do fluxo de caixa desconhecido. Então você vai descontar o fluxo a uma determinada taxa de juros Então aqui ó nós vamos colocar a taxa de juros, ou depois que nós vamos usar no vídeo da semana que vem, porque não vai dar para acabar nesse, que vai ser a taxa mínima de atratividade, ok? Então taxa de juros, isso aqui vai ser dado em percentual 7. Então aqui ó nós vamos calcular o fluxo de caixa descontado. Descontado o quê? Descontado a uma determinada taxa de juros. Vai dar de 100 reais embaixo na mesma linha de raciocínio vai ser o fluxo de caixa descontado acumulado. tá dando para entender, viu Sim, senhora? Então tá bom. Vamos aqui para finalizar o vídeo de hoje, que eu sei que é cansativo. Bom, como é que a gente faz para calcular esse fluxo de caixa acumulado? Eu também não lembro, vou ver a minha cola aqui. Então, como é que eu faço, minha cara livre, um, para encontrar essa questão da taxa, né, do valor do dinheiro no tempo, uh, em relação aí ao período que eu tenho. Então, eu vou fazer aqui no ano zero. Como é que vai ser? Eu estou com uma cola aqui, evidentemente. Primeira coisa, nós vamos pegar um mais a taxa de juros. Qual que é a minha taxa de juros? 7%, né? Abre parênteses, eu vou pegar o 7 aqui e vou dividir por 100 para a gente transformar vamos lá meu menino, apertei no look essa bosta, 1 um mais a taxa de juros, dividido por 100, elevado, porque eu tô trabalhando com o um número composto, ou com juros compostos, ao quê? Ao período em questão, Para fazer o elevado aqui no Excel, você coloca o chapéuzinho do você, beleza? Elevado ao meu prazo que tá aqui em cima, ok? A hora que eu der o Enter, quanto que tem que dar? 1. Um. Você lembra que qualquer número elevado a zero dá um? Se eu estou trabalhando... Então vamos lá na explicação. Isso aí nós vamos jogar o valor do dinheiro no tempo, uma taxa de juros. Se eu estou falando com o valor do tempo do dinheiro hoje, você concorda que a taxa de juros é o que vale hoje? Só que a medida a partir do momento que eu extrapolar isso para os outros anos, ó, então a taxa de juros aqui é um. Se eu jogar ela para o ano um agora, não vai mais ser um, vai ser 1,7. Por quê? Eu tenho 7% ao ano. Se eu jogar em cima do próximo, 14% e assim por diante. tá? Então é uma taxa de juros a. Acumulado. E aí, o que, que eu vou fazer com esta merda aqui, Livião? Eu vou pegar o meu fluxo de caixa, aqui no comecinho da fórmula. Eu vou pegar o meu fluxo de caixa livre e vou dividir por toda esta bagaça aqui. A hora que eu der o Enter, qual que é o número que tem que dar? Porque eu tô dividindo por um. Só que se eu arrastar para frente, você concorda comigo que aí os valores eles vão mudar porque eles estão descontados a outra taxa de juros? Bom, então note, Livião, daí que os valores estão aqui embaixo. Então, esse é o meu fluxo de caixa des contado. Então note que o valor aqui de baixo ele é menor do que o valor aqui de cima. Por quê? Um, você tem o fluxo de caixa livre, sem a questão do dinheiro no tempo. E aqui, o dinheiro está valendo no tempo. Beleza? O que, que nós vamos fazer agora? Vamos calcular o fluxo de caixa descontado, acumulado. Que basicamente segue a mesma linha de raciocínio de cima. Então, o primeiro ano é o 105 mil. A partir do segundo ano, que no caso, o segundo ano é o ano 1, um, por causa de toda aquela merda que a gente já falou, é este mais esse daqui. Beleza? Então, olha que eu aperto para a direita aqui. Olha aqui Livião, um negócio que estava Ruim. fica pior ainda, fica pior ainda, olha que merda, ficou pior ainda, beleza mas não tem problema, nossa função aqui é trabalhar o negócio, só para dar uma melhoradinha no meu fluxo aqui para não ficar ruim, olha a sacanagem que eu vou fazer, depois a gente brinca com isso, eu vou jogar aqui a 47 reais a unidade só para mudar e meu fluxo dá positivo, aí deu positivo no último ano. mas em todo caso deu positivo no último ano. então feitas essas considerações moçadas do que é o fluxo de caixa, uh, livre o fluxo de caixa descontado, na verdade neste último vídeo a gente se dedicou a mostrar o que é o EBITDA lagida, o, o que, que é o ebit da O ou ebit, ebit? O lagi, né? Porque eu tiro a depreciação e amortização. Além do cálculo do fluxo de caixa do lucro líquido, o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa descontável. Acho que os pontos importantes que a gente tem para discutir nesse vídeo. Lembrar da conceituação do EBITDA e do EBIT, tá? Porque isso são alguns indicadores que o pessoal na prática acaba utilizando muito, principalmente o EBITDA, porque se o EBITDA já está fudido, o resto vai estar tá fudido também, já que é o lucro bruto, basicamente é o, é o preço menos custo. E depois lembrar da consideração que a Lívia lembrou muito bem da questão do valor do dinheiro no tempo. É por isso, então, que nós temos aí o, o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa descontado. Beleza, Lívia? Pois bem, então depois desta saga eu prometo para vocês que na semana que vem vai ser o último vídeo aí da questão da estruturação da fluxo de caixa que nós vamos pegar toda esta linha de raciocínio e trabalhar com indicadores que o mercado utiliza que são os indicadores de viabilidade VPL, TIR, Payback, Payback descontado e por aí vai, beleza? PGTO também. Algum recado depois desta longa estrada da vida? A gente está chegando nos 20 mil e eu ainda não paguei o churrasco que eu pagarei em dobro depois disso. E lógico, a minha aposta está de pé. Se eu chegar nos 50, eu fico só de bigode e a gente tira a barba, beleza? Um beijo nas crianças. Nas crianças? Não, um beijo. Tá então, pode ser nas crianças também. Um beijo nas meninas e na, nas crianças de um surto nos meninos. Acho que eu tô tão cansado que eu já tô pirando com o cabeção aqui. Tá? Então... Tá? É? é... Pois bem, tá? Então, ó...